Uma ex-empregada de um frigorífico de Nova Mutum furou um olho com faca durante o trabalho. Ela foi considerada a única culpada pelo acidente e não teve direito às indenizações. A decisão foi da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A análise do caso comprovou que o acidente aconteceu porque a funcionária estava manuseando a faca de forma errada, de um jeito que é expressamente proibido pelas normas da empresa. Quando a culpa é exclusiva da vítima, a empresa não tem o dever de indenizar o trabalhador.